Olá pessoal, meu nome é Luana, sou servidora pública do IGP aqui de Santa Catarina, mais precisamente do IML de Lages. E eu vim falar um pouquinho com vocês sobre dúvidas que apareceram após a publicação do edital no Diário Oficial. E sem mais delongas, vamos começar então a responder. Bem, eu pontuei algumas dúvidas que eu recebi no direct do meu Instagram, recebi aqui nos comentários do YouTube e pode ser que responda para você que tá aí como poderá acontecer de vir outras dúvidas. E uma coisa que eu já quero pedir é que se você tiver mais dúvidas, coloquem aqui nos comentários para eu poder responder, se eu souber eu vou responder e se eu não souber, eu vou correr atrás da resposta. Começando, uma das coisas assim que choveu perguntas foi é, sobre a carga horária e sobre plantão expediente sobre aviso. No edital ficou um pouquinho duvidoso a como é que funciona plantão expediente sobre aviso. Em alguns lugares aqui de Santa Catarina, em alguns lugares do IGP, faz-se, o expediente e sobreaviso. Você, você trabalha 8 horas e o restante do dia e da noite, vamos dizer assim, você fica de sobreaviso. Então, existem servidores que trabalham no expediente normal e ficam 15 dias de sobreaviso tendo dois servidores no núcleo, dois AMLs. Então, 15 dias, um fica de sobreaviso e nos outros 15 dias o outro fica de sobreaviso. Mas os dois trabalham no núcleo, 8 horas. Nossa carga horária é de 40 horas semanais. Sobre aquele curso de formação de 120 horas, esse curso de formação de 120 horas é a academia, a academia de perícia. Então, para você ser um AML, você tem que passar por todas as etapas, por quase todas as etapas do concurso. E a última etapa é o curso de formação, que são 120 horas. A escolaridade para fazer esse concurso é nível médio completo. Até lá no começo do edital tá nível médio completo, curso de formação de 120 horas e não sei o que, não sei o que. Não, é o um nível médio completo. O curso de 120 horas é na academia de perícia após você passar pelas outras etapas, pelas etapas anteriores que tiveram antes da academia. O estágio probatório é de três anos. Então, você fica três anos com o mesmo salário em estágio probatório. É como se fosse a experiência na carteira profissional, na carteira de trabalho, de três meses. O servidor público é estágio provatório de três anos. E uma das coisas que eu quero comentar aqui é o seguinte, onde escolher a lotação? A lotação você vai escolher ali quando você estiver fazendo a inscrição para prestar o concurso, para fazer as provas do concurso. Então, quando você está fazendo a inscrição, já vai te perguntar qual a tua lotação, onde é que você quer trabalhar. E ali você já escolhe. E uma das perguntas, assim que estão me fazendo bastante, onde escolher a lotação? Será que eu escolho? Na capital? Ou será que eu vou para o interior? Quando você for escolher a lotação, pondere bem: eu quero ficar longe da minha família? Eu quero ficar longe dos meus filhos? Eu quero ficar longe do meu amado ou da minha amada? Eu quero ficar longe dos meus pais, da minha mãe? do meu pai, do meu irmão. Porque quando você vai para uma cidade onde você não conhece nada, é complicado você se adaptar. Eu digo isso pelo seguinte, tenho colegas que até hoje, desde 2012, 2014, até hoje estão esperando a remoção. E agora... Nós tivemos a oportunidade de escolher a nossa ou cidade de origem ou uma outra cidade qualquer no estado de Santa Catarina. E demorou muito, sete anos, para a gente conseguir uma vaga. Uh, tem as remoções por permuta. né? Às vezes, você consegue, tu tem a sorte de ter um colega que mora em Florianópolis e quer vir para Lages. Então, você faz essa permuta. Ele vem para Lages, você vai para Floripa. É um exemplo, tá? Mas, às vezes, pode acontecer de tu não ter ninguém que queira vir para a tua cidade. Vamos dizer que a pessoa mora lá em São Miguel do Oeste e ela quer ir para Blumenau. Mas não tem ninguém de Blumenau que queira ir para São Miguel do Oeste. Então, fica complicado porque tu vai ter que esperar o próximo concurso para pedir a tua remoção. Então, pense bem, analise, Veja os prós e os contras e em fazer numa cidade que tu não conhece nada, numa região que tu não conhece nada. A partir do momento que você tiver certeza do local para onde você quer ir, se joga, vai e seja feliz. Outra pergunta que também fizeram para mim e para alguns colegas é o seguinte. Posso trabalhar no administrativo? Morri! Nada a ver. Não dá? Não dá para você só trabalhar no administrativo. A função do auxiliar de medicina legal, e isso está no nosso plano de carreira 15156, nós temos inúmeras atribuições, dentre elas, fazer a abertura das cavidades, auxiliar o médico legista quando é possível e fazer outras funções pertinentes ao nosso cargo. Isso está bem descrito lá. Então, não tem como você simplesmente querer trabalhar no administrativo. Tem que ir para o mato, recolher corpo, se molhar, se jogar, às vezes até cair numa poça, ficar com barro até o joelho. Essa é a nossa função. Então, se você acha que fazendo o concurso vai ficar só no administrativo, não faça. Não faça. E o intuito do meu canal aqui no YouTube, da, do meu Instagram, é mostrar a realidade do AML. Existem realidades diferentes dentro dos AMLs de Santa Catarina. A realidade de Florianópolis não é a mesma de Lages, que também não é a mesma de Chapecó, que também não é a mesma de Blumenau nem de Rio do Sul. Então, venha querer trabalhar, tá bom? Eu só quis responder para vocês algumas dúvidas que me foram feitas, tanto no direct do Instagram, como aqui nos comentários do YouTube. E se tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui nos comentários para eu poder responder. E se eu não souber, eu vou atrás. Se você gostou desse vídeo, desse tipo de vídeo, curta, compartilha. Compartilha com aquele amigo que está endoidecido estudando para o concurso. Ativa o sininho, que tem um sininho aí embaixo, você ativa ele para tu receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. Espero que vocês fiquem bem, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.